então é nesse flow que eu vou te mostrar. Sabe que nessa você não vai impactar. Não tô ficando louco. Jogo da água e do fogo. Mas se o fogo é muito quente, ele vai te evaporar. Você não entende que eu vou fazendo, vou desenvolvendo. A guima eu vou trazendo. Sabe que cena agiliza. Na verdade, Breno usa que conquista. Feita da swap na corrida, cê não vai suar na pista. Uê, tudo bem, só que. É ah, só humildade. <risos> até porque, mano. Ah, grande flow de Detroit. Te bater na modalidade, porque você não entende aqui na palhinha. Sério, você tá usando rima minha? É. Conhecida até como o rei do traite. Vai apar pra, pra mim e conhecer a nova rainha. Ela oh. oh. é a nova rainha. Mas calma que eu já vou rimando. Calma, eu tô na rainha. Você não entendeu? Hoje você tomou no cu. É a rainha do Tulala contra meu exante Twanchu. Tio ou porque vai 2 um? Até porque meu mano, aqui nesse cardume Você é o tianchu, mas eu que lanço perfume Não, ah! Não o perfume lança Mas calma que eu já rimo, agora eu tenho a esperança Minha modalidade agora você vai perder a linha Você tá espancando a moda, eu espanco MC Modinha ah! Ah! É rima vai aquela rima que o Magrão tava mandando contra o Jaya ah! Sua ah. rima é minha, cê não entendeu? Tô ah. usando rima minha e cê usando flow que é meu. Qual que é? Ah. Eu já vou fazendo então. Ah. Ah, cê se fudeu. Ah, cê se fudeu. É só que assim que primeiramente meu parceiro. Ah. Não se batiza, até porque você sabe que você não é feliz. Esse flow não é seu, é do puto de Paris. Ah. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários. Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rimas HD rapaziada. Tamo junto, é nós então bora lá continuar assistindo o vídeo. Oi, Sakata, é, vou pro pra casa, é que eu vou matar um cara que o um tubarão. Ou seja. Aqui, mas mas, na verdade, você é uma fusão faltou, ah, faltou, boa, mas sabe quem? Ah, eu vou fazer, não de aqui no chão, cê não tá entendendo, mano, que esse plão não é picotado, mas você tenta encaixar, só que não encaixa não. Ah. Só que não encaixa não, pode ir pra o J não, ele parou de rimar, já você, meu parceiro, é um vagabundo, eu imito tubarão e tu imita todo mundo. Ah. Ah. Esse improvisado, tá aqui, o Rafa Moreno é falsificado. Ah. Pode crer, vai se fuder. É, ah. a tua bandana é bem mais fossa que você tô ficando agora, você é o Falou até que eu oh, sou oh. Rafa, eu sou procedendo, Vou dar um tiro na sua boca, vou dar tiro em você. Já é da hora, vamos chegar, chegar tranquilo trocando rima. Quero ver o que você fala, além de citar e jogar na cara as batalhas que você ganhou e perdeu para outros caras. Eu vim para cobrar meu piso, para tentar pirar, aqui. Que nem a MC mano vai, que que você fala cara? Só que eu não aceito a vitória alheia, meu mano Porque contra mim cê dá falha Eu sinto o momento porque eu vivo o momento E ganhou de você no momento aqui na batalha Pra que eu vou falar do seu turma tu da tá? turma perceber Eu vou falar que eu ganhei Quando acabar de você ah, Então primeiro você vence E depois você já fala Por enquanto mano eu tô vendo que você não tá conseguindo Encaixar na batalha A batida não dá falha Se cê fala e cê não faz eles cobram Se cê fala, mano não tem a rima Cê é massa e virou essa manobra Mano, você travou, não rimou, é por isso que eu sigo sagaz Pode cobra do MC que eu sei que ele vai rimar mais Tá falando merda, meu mano na situação, então pode vá Tu acha que com essa manjada fora do mito e tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho porque as suas também não vejo que é nada disso pra mim Só que o que eu não tenho de cara Eu vim compensar com rima oh! Cê tá entendendo? No instrumental tu pode se achar O bonito, mas longe tu ou mal Bonito eu não sou, mas eu chego tranquilo Mostrando pra você que eu completo com o resto Aquilo que você não tem de rima Você completa só com seu gesto Deixa eles entender o que você fala Tô tranquilo, daqui nós já se joga é fraco, o bagulho é como vi madeira de frente foi moral Ele falou que eu completo com gesto Faço com rima na situação Porque eu que venço até fazendo um libra Vai ser um a zero já, vou estrem a mão é. acha que é bravo aliado Só que contra o papai Veio despreparado E aquela salva de palmas, família Aquela salva? Com a gente cheia, com a rima na aldeia Eu vou fazendo aquilo que você não vai Eu vou exercendo, sua camisa tá de time Lá na periferia e na sua frente o atacante Que não erra é a pontaria Demorou, você é o atacante, mas ficou em choque Agora eu vou testar ser é do time do hip hop Não vai arrumar nada, você é uma piada O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada a defesa tá... Eu só respondi o que cê veio me dizer Vai tomar o um pé sim, porque a disciplina Só notou a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima oh. Oh. É. Só rima rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso eu prossigo no movimento Falou linda pesada e infelizmente tu não causasse A força do teu pensamento Foi sempre pra mover, tu acha que eu bravo? tu acha que tem manha? só que eu tenho fé, Fechar e improviso, e com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha. ô amigão, eu falei isso pra sua dupla, e esse papo agora você vem mantém pode vir na minha que eu vou bater na sua cara e você não vai arrumar nada que eu não prendo pra ninguém eu nem tinha falado que ia bater em você, mas sinto que apanhar, pra mim tá tudo bem eu tinha falado que ia dar bica tá nele, se a carabuza serviu, o boot vai servir também Porque que ele se vou fazer doce de dobro oh! É por isso que na minha frente, mano, eu tenho maneja De puta de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas oh! oh! oh! ah, você acha que você fica, tá ligado, meu parceiro Que você não sustenta o que você fala Você fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra você não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é hora de gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa E mãe, a minha tá suja de sangue, é por isso que eu não corro um perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira, olha o que se fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o um tiro, tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão, tá ligado truta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude, eu já tô bom a vida dele Tô aqui no terceiro round LJ tá na casa, coliseu, coliseu, que ele pique, quer pique Ó, Brado, você quer bater de frente, mas eu te mostro que você não é satanista. Você achando última time cheio do no pacote porque você ganhou duas spikes. Tá pra provar que três é demais, não é? Não, eu mando a chupa. Olha na moral, meu mano, eu te matou na improvisada. Mostra que não tão estado o spike te desbancar com a tua camiseta de quebrada. Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco. Vou fazer na rima e agora eu sei. Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei. E já me comédia na minha cara falando que eu ganhei. Tio, que maldade, tá ligado que eu vou Tá, aproveita que hoje você foi chamado, tenta vir de frente cobrado e tenta sua primeira conquista Ai, na moral, eu não falei do que você ganhou, por isso nessa batalha você se fudeu. Me esquece não, ninguém vai falar do que você ganhou. Depois de que eu te amassar, ela vai se falando do que você perdeu. Quando eu faço rico, eu hob por aqui, meu mano. Olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito, mano. Eu te garanto que você vai perder pra sempre. Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC, isso aconteceu. E eu vou fazer aqui de RAP. Por enquanto eles falam que eu ganhei. Vou falar que nós perdeu, mas eles são importantes com você. são e significantes que nem as fazer que cê fica falando Chão, pode vir na minha Mas se cê é moscar eu sigo capotando É sério, você pega tá capotando porque você é... Eu rima dá o zoom. Cê falou que ninguém é importante. Mesmo não é importante pra ele, me importo com cada um. Né, não eu não? Quando eu faço eu por aqui, meu mano. Mostro pra você, eu tô de jangada. Não quer que minha rima é afundada. Afinal de contas, eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Cê tem como corrigir quando eu falei que você era insignificante. Mas cê sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco quando eu falei isso? eu não tirei, foi o um mérito de ninguém. Tá suave, eu sei que todo mundo é importante. E que todo mundo é um ser humano também. Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando baixaria e patifarias Cê é por todas que não tem. Que eu faço do hip hop, mano, por aqui eu dou o show. Afinal de contas, toda esquina vai rolar um aposinhos, mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow. Quando eu faço do hip hop, por aqui meu mano, olha na moral, você eu com calor, olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow, mas pelo baratinho que o espaço é cabeloso. Se bateram e agora, meu parceiro, você nunca que existe. Claro que qualquer ensina nunca vou encontrar o seu flow, porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou contar para você, tá ligado que o Prado vence seu terror? Claro que eu não encontro o flow do Spike na rua, só encontro história de pescador. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e